Miguel Mega nasceu em 17 de julho de 1969, em Lisboa, capital de Portugal. Já lançou 10 CD solos, fez turnês internacionais e foi semifinalista do programa Guitar Stars no Reino Unido. Lançou seu primeiro demo tape em 1990 e o primeiro disco LP com a banda Last Joker em 1992, pela Metal Rock Records. Tocou em diversos festivais ao lado de Doctor Sin, Angra, Viper, Corsos, Ratos de Porão, Sepultura, entre outros. Isso aconteceu entre 1990 e 1994, quando a banda se desfez. se para Los Angeles em 1995, onde estudou guitarra com o renomado guitarrista solo Joita Fola e com o professor Randy Titter do Lama Los Angeles Music Academy e do GIT e do Musical Institute, Jim Mark Belkhead. Fez curso de produção musical e gravação no Music Box Studios em Hollywood e no Brasil teve aulas de guitarra com Mozart Melo, Van der e Eduardo Nui. Miguel também tem vários CDs lançados, entre eles Miguel Mega em 1997, Intuitive em 1999 e Coastline em 2001. Este álbum conta com a participação de Edu Danui e André Penguin. Teve também a participação em duas compilações, de Fire em 2005 e de Fire 2 em 2006, lançado pelo selo americano Bushwick Records que conta com a participação de renomados músicos do Brasil e dos Estados Unidos, como Moe Soul, Kevin Tolkien, Mark Whitfield, Vernon Neely e Juan Nelson. Miguel foi produtor musical com seu estúdio próprio, MM Studio, durante 10 anos, entre 2004 e 2014. Em 2005 e 2006, foi colunista da revista Cover Guitarra e lecionou na Escola Giga em São Paulo. Produziu a DVD-aula Tocando Outsides, volume 1 e volume 2, que foi lançado no mercado brasileiro em 2006. Em 2007, participou do CD Tributo a Steve Wonder, também lançado pela B Sweet Records, ao lado de grandes músicos brasileiros e internacionais como Greg Howe, Kiko Loureiro, Michael Paulo, Yunan, entre outros. Em 2008, participou de programas de TV como O Programa do Jô Soares na TV Globo e O Todo Seu do Rony Von na TV Gazeta divulgando o CD, Tributo ao Mestre Steve Wonder. Em julho de 2009, fez uma tour na Itália, onde tocou no Mediterrâneo Jazz Festival e também em mais 11 shows. Na volta da Europa, lançou o CD, A New Puzzle, com várias participações especiais, como Eduard Nui, e entre outros. E em março de 2010, lançou o primeiro CD ao vivo, Miguel Mega Quartet, live em Itália. E em 2011, lançou o CD Funkin' Back Club Blues. Passou 2012 fazendo demos para um novo CD, que foi lançado em março de 2013, intitulado In Grand. E em 2014 mudou-se para o Reino Unido, onde reagrupou o Last Joker e assinou com a gravadora Into the Line Line Records, da Holanda, que lançou o CD da Last Joker, Ulterior Moses, e um videoclipe do single, Kissed by the Lake. E com a Last Joker, fez tours pelo Reino Unido, promovendo o CD e o videoclipe do single, In the Waves of the Radio. Entre 2016 e 2018, fez duas extensas tours na Inglaterra, Escócia e Irlanda acompanhando a cantora Isla Grant. E em 2017 lançou o CD One Step Behind, Two Steps Ahead, que foi gravado em 2013 no estilo hard rock com o vocalista Christopher Clarke, primeiro vocalista da Last Joker e vencedor do X Factor Brasil em 2016. Depois, em 2018, mudou-se para Portugal, onde gravou seus dois últimos álbuns, Between the Worlds em 2019 e Old Time em 2020. Miguel Mega continua trabalhando em seus projetos e você pode acompanhar tudo isso nas páginas dele, no YouTube Miguel Mega Oficial e no Instagram Miguel Mega Oficial. Então se você curtiu saber um pouco mais aí desse grande guitarrista o Miguel Mega, deixa aqui para mim seu like, também deixa aqui um comentário e também uma sugestão para os próximos conteúdos. Eu sou o JC Rock e eu te vejo no próximo vídeo.